Particularmente, eu curto muito colocar efeitos de movimento e efeitos de blur nas minhas imagens. E hoje eu quero mostrar para vocês o efeito mais realista que eu já encontrei aqui no Photoshop. Eu espero que vocês aproveitem bastante e espero também pelo seu apoio. deixa aí o seu comentário, mas vamos nessa agora começar o nosso tutorial. Falei galera, para quem não me conhece, eu sou o Rafael Russano, sejam todos muito bem-vindos. Antes da gente começar o vídeo, eu quero mostrar essas duas texturas que eu vou estar deixando também disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Caso eu lembre disso, porque eu sempre esqueço. Mas nós temos essa primeira então um pouco mais escura, essa segunda que tá um pouco mais clara, depois a gente vai ver como mesclar isso também com a nossa imagem. Só que antes vamos tirar a visualização das duas e vamos começar criando então o nosso texto. Vou colocar aqui Really, primeira palavra, não sei se eu escrevi certo, coloquei certinho. Posso diminuir um pouco ela também, ficou muito grande. E embaixo aqui eu vou colocar então Blur. Acabei colocando com a fonte minúscula, tem importância? Não tem importância, você pode utilizar fontes diferentes estilos também diferentes Que vai funcionar exatamente do mesmo jeito Então, com a nossa fonte criada, antes de utilizar qualquer tipo de textura A gente precisa criar então o nosso efeito de blur é, para isso eu vou selecionar as duas fontes primeiro Que são dois vetores ainda, né? Eu posso aumentar ou diminuir que não vai perder a qualidade E portanto eu vou clicar com o botão direito e dar um Rasterize Type Assim ela vai virar então uma imagem em pixel pra gente Depois também eu vou clicar novamente e agora dar um Merged Layer para ter somente então uma layer com essas duas fontes. É, antes de chegar no efeito definitivo que eu quero mostrar, nós vamos ver um exemplo aqui de como que outras técnicas, outras ferramentas no Photoshop vão trazer também outros resultados, talvez não sejam melhores ou piores, é, rápidos ou não né, mas é interessante que a gente conheça esses outros resultados para definir de acordo com a nossa arte né, por honesto daqui vai ficar mais interessante desse outro jeito, então somente como exemplo mesmo, eu vou duplicar essa nossa layer, Ctrl, mais J, eu vou criar também uma máscara aqui nela, pegar o meu brush na cor preta E vou deletar algumas áreas Somente para a gente conseguir observar depois O efeito nessas áreas que eu estou apagando Então ó, vou apagando, não está é, Ninguém está observando o né, um resultado nem nada disso Porque eu tenho uma cópia dela Aqui embaixo também, né? Então se eu retiro A sua visualização a gente consegue observar Então, beleza, só tem essa informação aqui Na camada de cima, feito isso Então eu vou clicar agora na minha layer e aplicar Aqui um efeito de blur, vou vir na aba de filter De blur e vou aplicar o lens blur esse filtro de lens blur, antigamente ele não tinha um efeito tão interessante, hoje ele está sendo atualizado e com certeza melhorado bastante. Então vou colocar aqui em source, né, em layer mask primeiro. E depois vou colocar também o seu Ratio e o Valor Alto Somente pra gente conseguir observar o resultado Primeiro, ó, tá legal? Tá legal Ficou bacana, ele diminuiu um pouco a fonte Talvez não ficou essa parte tão interessante Mas principalmente, o primeiro erro Que eu consigo observar é exatamente essa linha dura Aqui em volta da fonte ainda Então, o Blur ele não funciona dessa forma O Blur não tem uma linha dura e depois tem a passagem Ele é 100% passagem Ele começa do zero e vai até o 100 Onde é o meio da fonte aqui, né, por exemplo Então, portanto, a gente consegue observar é, E descobrir técnicas melhores para conseguir aplicar esse efeito. Eu vou dar um cancel aqui, porque senão vai ficar vai pesar o arquivo, né, carregando tudo isso. E agora sim, deletar aquela máscara e aplicar o efeito aqui no nosso, na nossa layer principal de blur. O efeito a gente vai aplicar através da técnica da ferramenta, na verdade, né, que vai ser o Smudge Tool. Essa ferramenta que é difícil de pronunciar o nome dela, eu nunca sei se é Smudge, smooth, Smugly enfim. O importante é entender como que ela funciona e como aplicar aqui no nosso texto. Então eu vou selecionar ela, configurar aqui o seu strength com valor em 50 que seria a sua força, né? E essa ferramenta funciona exatamente assim. Caso eu clique agora e saia arrastando meu brush, ele vai aplicar esse efeito exatamente na posição que esse meu brush. É, foi fazer na sua passagem, né? Então eu vou dar o Ctrl Z com toda certeza e agora a gente pode fazer também exatamente essa técnica. Agora sim seria uma técnica, né? De clicar, segurar e você vai fazer pequenos movimentos aqui em volta da sua leia, pequenos movimentos mesmo. E quanto mais você vai movimentando o seu mouse, mais ele vai gerando exatamente esse nosso desfoque. Então seja para a direita para a esquerda ou então de cima para baixo, de cima para baixo ele também vai começar a gerar esse desfoque é, de cima para baixo, né? Exatamente seguindo o formato do meu mouse, o que é muito bom, né? Diferente de outras ferramentas, como por exemplo o Blur Tool o Smugly Tool a gente tem uma opção muito legal aqui, manual, né, de fazer esse efeito, vou continuar fazendo isso daqui por toda a nossa fonte, porém por enquanto eu vou colocar o efeito somente em lugares é, localizados aqui nela, né, então mais ou menos aqui ó, na letra R vou diminuir um pouco mais ainda o meu brush um pouco mais aqui na letra R, tome cuidado para você não deformar muito a sua fonte e ela ficar muito esquisita o seu formato mesmo, né, então Vai arrastando, mas tenta manter o máximo possível próximo do que ela já era Do seu formato original é, Mais ou menos aqui, talvez, aqui em cima, ó, desse ao acho que vai ficar legal E depois, ó, não vou ficar enrolando muito isso daqui não Depois disso eu posso também aumentar o meu brush E dar uma pequena passadinha também por toda a minha fonte Só gerando um pouquinho ainda mais de movimento, isso daqui vai ficar assim legal E beleza, com o nosso efeito aplicado, vamos finalizar então aplicando essas duas texturas a primeira delas é uma textura cinza e eu já falei várias vezes, como a gente mescla, né? como a gente consegue observar e entender esses nossos blend modes, então como é uma textura cinza, a gente vai estar é, utilizando com certeza algum blend mode dessa quarta camada com certeza não, porque às vezes você encontra resultados diferentes né? com outros blend modes, mas para conseguir mesclar nessa minha imagem por completa, com certeza a quarta camada vai trazer um resultado melhor, poderia colocar o overlay, o soft light, mas aqui no caso, o hard light vai ficar ainda mais interessante do que todos os outros e para finalizar também, essa nossa textura escura, como é uma textura que tá na área mais, é, mais escura nas áreas mais pretas, então com certeza algum blend mode do nosso terceiro grupo, vou colocar aqui nesse caso blend mode screen, foi o melhor resultado eu poderia também começar a mesclar isso abrindo um levels, ctrl comand mais L consigo aplicar um pouco mais de sombra e falar, eu quero um pouco mais ou um pouco menos dessa textura aqui presente, no caso eu vou deixar ela 100% mesmo e a gente então finaliza esse nosso efeito de blur. Galera, antes de fechar o vídeo, eu queria agradecer a todos que participaram no vídeo anterior Dando seu comentário, seu apoio Muitas pessoas comentaram comigo também no Instagram Então muitíssimo obrigado mesmo por vocês Mas não se esqueçam que isso é uma corrente Eu vou estar aqui sempre trazendo conteúdo mais recente para vocês E eu agradeço bastante também Sempre pela sua participação Mas é isso então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo Eu vou ficando por aqui de novo E a gente se encontra em um outro tutorial